Uma espécie de peixe remo, também conhecido como regaleco, foi capturada no Chile, assustando muitas pessoas. A razão é porque este animal também é conhecido como peixe do juízo final, porque há relatos de que a espécie que chega ao mar é sinal de um terremoto próximo. Capturado em Arica, norte do Chile, na segunda-feira dia 11, o espécime é um dos maiores. De acordo com os registros dos pescadores, são 5,8 metros, apesar de seu enorme tamanho, os cientistas identificaram espécimes em torno de 11 metros. Isso torna o peixe ósseo mais longo do mundo. Registros estranhos de pesca postados em redes sociais como Twitter e TikTok. Um alerta de descoberta foi emitido. Há temores de que a região enfrente um grande terremoto nos próximos dias. O peixe remo. Misterioso para os cientistas, vive em águas profundas, de 200 a 1.000 metros abaixo da superfície. É considerado mais sensível porque habita as regiões profundas do oceano. O peixe remo acreditasse se que seja mais sensível ao movimento das placas tectônicas que causam terremotos. Depois que alguns desses peixes foram descobertos em Fukushima, a crença se tornou popular. Pouco antes de um forte terremoto atingir a cidade em 2011. Um episódio semelhante foi registrado no México, onde um peixe-remo foi pescado em Cozumel dez dias antes do terremoto de magnitude 7,5. No entanto, pesquisadores japoneses publicaram um estudo em 2019. Depois de analisar centenas de avistamentos desde 1900, eles não conseguiram traçar nenhuma semelhança entre peixe-remo e o terremotos. Mas como esse animal se tornou um mistério para os cientistas quem ainda não sabe. Por exemplo, porque aparece na superfície. Muitos moradores preferem em não correr risco.